Eu hoje tenho para vocês 100 ideias, se vocês quiserem publicar todos os dias em dezembro, seja para o vlogmas ou para o Vlogmas ou se quiserem publicar todos os dias no Instagram, por isso se vocês quiserem sem ideias é só continuar a assistir. A primeira categoria é mais em termos de culinária, por isso receitas de Natal, e dentro dessas existem várias séries que vocês podem fazer para bolos e para doces, para bolachas, para os pratos principais e depois também para as entradas. Mas dentro das receitas de Natal, vocês podem tentar incluir um grupo específico de pessoas, por exemplo, pessoas vegan ou vegetariana, pessoas que precisam de receitas sem glúten, sem lactose, ou também ser pessoas que adoram comer, mas não querem engordar no Natal. Podem ser receitas com poucas calorias. vocês também podem incluir os vossos animais de estimação, os animais de estimação dos vossos seguidores e criar algumas receitas próprias para eles e também para bebês, para crianças. Dar um toque natalício, incluir também o bebê na noite e no dia de Natal, para ser uma coisa Divertida, por isso, se vocês tiverem seguidores que estejam a passar por isso com um bebê recém-nascido. Podia ser uma ideia muito, muito querida de vocês criarem uma receita específica para o problema dessas pessoas. Em receitas nós também podemos pensar em bebidas, por isso bebidas quentes alcoólicas, bebidas quentes sem álcool e também cocktails de natal e uns cocktails sem álcool para crianças para se sentirem também incluídas mas sem a parte do álcool. Outra coisa que vocês podem fazer é dar dicas de como não cometer excessos a comer no natal, saber calcular as calorias para pessoas estão a fazer dieta no Natal, por exemplo, pessoas que precisam mesmo de não comer excessos, por isso vocês podem dar dicas para isso. Vocês também podem fazer receitas com os restos da noite de Natal, receitas que podem ser feitas para o dia de Natal ou para outros dias, isso também poderia ser uma série de vários bolsos que vocês poderiam fazer. Outra coisa que vocês podem fazer é partilhar um lado mais pessoal e mostrar as vossas receitas preferidas de Natal. Vocês também podem fazer receitas de família, receitas da vossa tia, da vossa avó, da vossa bisavó, o que for, receitas que vocês adorariam recriar e torná-las vossas de certa forma e também partilhar com os vossos seguidores, vocês também podem ensinar alguns truques que vocês possam ter em relação a tirar fotos a comida, que são sempre dicas bem-vindas. Também tocando outra vez num lado mais pessoal, vocês podem contar alguma história engraçada que ocorreu na cozinha ou com alguma comida da noite ou no dia de Natal, ou uma história da vossa família que vocês queiram partilhar com os vossos seguidores. E por falar em seguidores, recriar receitas dos vossos seguidores. Vocês podem abrir uma caixa de perguntas ou pedir para eles partilharem com vocês por e-mail as suas receitas preferidas de Natal e vocês recriam essas próprias receitas. E assim vocês podem incluir os vossos seguidores no vlogmas, vlogmas, o que vocês estiverem a fazer neste preciso momento. Ok, agora em relação à decoração. Decoração, nós podemos dar ideias de decoração no exterior fora da casa, mas também no seu interior. Vocês também podem dar ideias de decoração feitas à mão. Podem ensinar ou dar ideias de como decorar a árvore de Natal, como decorar a mesa de Natal. Podem ensinar como decorar ou ideias de como decorar o escritório para ser o mais natalício possível. Vocês podem ensinar formas de decorar a lareira, patroná-la muito, muito natalícia. E uma coisa que de certeza que os vossos seguidores vão adorar é vocês darem dicas para quem tem animais de estimação, ou seja, como decorar a árvore para quem tem animais de estimação para não ser tudo destruído logo no dia a seguir. Outra coisa que vocês podem fazer é criar um portes com ideias de decoração Ideias de decoração para vários tipos de casa, uma decoração com mais brancos, com mais vermelhos, com dourados, prateados. Vocês podem fazer também aqui ou um post com tudo, com várias ideias, ou vários posts para vários dias, por isso isso vai depender completamente de vocês. Outra coisa que vocês podem ensinar aos vossos seguidores é onde guardar as decorações de Natal para próximos anos, para dar -se sempre tudo à mão, e outra coisa muito importante é darem truques e dicas de como a decoração a aguentar de um ano para o outro. Outra coisa seria vocês darem ideias diferentes para árvores de Natal em vez de ser sempre a mesma árvore normal. Há pessoas que podem não ter muito espaço ou há pessoas que podem querer algo completamente diferente, por isso vocês podem dar ideias. Outra coisa também seria presépios únicos, ensinar os vossos seguidores a fazer algo diferente, a pensar fora da caixa, acho que isso é muito importante. Porque não ensinar os nossos seguidores a reutilizar coisas para que a nossa decoração consiga, de certa forma, poupar o ambiente. Por isso, se vocês tiverem contas sobre sustentabilidade ou já tiverem falado sobre esse tópico, podia ser algo interessante de abordar. E se vocês preferirem comprar, onde comprar as melhores coisas? Em que lojas online? Em que lojas físicas? E claro, comércio local ou mercados de Natal que possam haver na vossa cidade. Agora, relacionado com vocês, as vossas decorações de Natal, onde é que vocês a compraram e se as vossas decorações tiverem um lado mais pessoal se tiverem algo para contar, uma história para contar. E por fim, em termos de decoração, por que não documentarem mesmo o vosso processo de decoração? Agora falando sobre moda, sobre beleza, para quem está nestes nichos pode fazer muito, muito conteúdo e tudo em séries, por exemplo, maquilhagem para a noite de Natal, para o dia, para o dia a dia, mas com um toque natalício, para o ano novo. Outra coisa que vocês podem fazer é falar sobre a vossa rotina de beleza mais assim para o outono, para o inverno. Se vocês gostarem de decoração de unhas, vocês podem dar ou ideia ideias de vários designs natalícias, ou mostrar as vossas unhas, as unhas que vocês escolheram fazer para esta época natalícia, acho que é muito interessante. E vocês também podiam fazer a vossa coleção, por exemplo, coleção de batons vermelhos. Vocês podem fazer looks para uma festa de amigos, look para uma festa de trabalho, uma festa da escola, look para a noite de Natal, look para o dia de Natal e look para o ano novo. Vocês também podem fazer um top 5, um top 10 dos melhores calendários de beleza. Vocês também podem mostrar a vossa coleção de camisolas natalícias, se vocês tiverem, e os vossos acessórios de Natal. Ok, vamos agora entrar numa categoria que eu lhe chamei de festas de Natal. Mostrar as vossas tradições de Natal. E outra ideia seria vocês criarem novas tradições e documentarem. Outra coisa que vocês podem ensinar é como planear uma festa de Natal, se vocês quiserem até podem fazer mesmo um template de lista de compras para os vossos seguidores descarregarem e terem sempre à mão. Podem também dar algumas dicas, alguns truques como cozinhar para 10, 20, 30 pessoas. Outra coisa que vocês podem ajudar os vossos seguidores é dar ideias de jogos que podem jogar em família na noite, no dia de Natal. Se vocês adorarem música e adorarem músicas de Natal, por que não fazer uma playlist para mostrar as vossas músicas preferidas? Agora entrando no tema prendas, vamos ajudar os nossos seguidores a encontrar as melhores prendas, por isso eu Onde é que eles iriam encontrar as melhores prendas? Em lojas online, podiam fazer uma lista. Em lojas físicas, quais são as vossas lojas preferidas e onde vocês acham que encontram as melhores prendas? E comércio local, por isso recomendem algumas lojas perto de vocês, da vossa cidade e também mercados de Natal, se houver. Ok, ideias de prendas, para aqueles vossos seguidores que não conseguem comprar a tempo e depois deixam tudo, tudo, tudo para a última. Ideias de prendas para namorados? Ideias de prendas para a família, para vários tipos de personalidade, depois para aquela família mais próxima, para o pai, para a mãe, para os irmãos. Ideias de prendas baratas também é muito importante, ideias de prendas que as pessoas podem fazer à mão, os DIYs, ideias para dar num Pai Natal secreto, porque há sempre aquele budget de 10 euros de 5 euros e falando do Pai Natal secreto, se vocês entrarem em algum, vocês podem fazer um post sobre isso, sobre o que é que vão oferecer e o que é que receberam, como há muita gente que não sabe, por isso vocês conseguirem fazer um post base para essas pessoas que têm muita dificuldade a perceber como embrulhar prendas, é uma ótima ideia. Outra ideia para as pessoas com um bocadinho mais experiência, vocês podem mostrar ideias diferentes de embrulhos, ideias um bocadinho mais criativas. Agora, ideias sustentáveis de embrulhos. Por exemplo, mostrar aos vossos seguidores como é que eles podem embrulhar as prendas com tecido, por que não? E como última ideia de embrulhos, onde comprar os melhores embrulhos? Onde comprar as melhores ferramentas para criar assim os embrulhos, as fitinhas, a fita-cola? A tua cidade no Natal, como é que ela é? Como é que é a decoração e documentar a vossa cidade e dizer os vossos sítios preferidos? Outra coisa também seria vocês mostrarem os eventos que estão a ocorrer na vossa cidade, tornando as coisas um bocadinho mais pessoais, vocês podem mostrar porque é que gostam de Natal ou porque é que não gostam, também pode acontecer. Vocês podem escrever uma carta ao pai Natal, dizer o que é que adoraram neste ano ou o que é que não gostaram, o que é que vocês gostariam de mudar ou o que foi perfeito. Agora, vocês também podem criar uma lista dos vossos filmes preferidos, das vossas séries preferidas, Outra coisa que vocês podem fazer é fazer tags de Natal. Para quem não sabe o que é, é basicamente vocês responderem a várias perguntas sobre o Natal. Algumas das ideias que eu vos dei aqui, mas comprimido num post. <risos> Outra coisa que vocês podem fazer é fazer uma review deste ano. O que é que vocês adoraram neste ano? O que é que vocês não gostaram? O que é que vocês queriam alcançar e não conseguiram? O que é que vocês queriam alcançar e conseguiram? Vocês também podem partilhar apps ou sites natalícias que vocês adorem utilizar nesta altura do ano. Vocês também podem mostrar o vosso calendário de evento que vocês compraram. É de beleza, é de comida, é de chocolate. Outra coisa que vocês podem fazer é uma lista de desejos de Natal. Outra coisa também poderia ser as últimas compras que vocês têm que fazer para o Natal. Dicas! truques de como entrar nos espírito de Natalícia, principalmente para as pessoas que são um bocadinho grinches e não gostam assim tanto desta época de Natalícia. Outra coisa que vocês podem fazer é uma lista de tarefas que as pessoas devem fazer nesta época de Natalícia, do dia 1 ao dia 24. Ok, agora relacionado connosco, com a nossa marca. Vocês podem dizer aos vossos seguidores o que é que vocês adorariam conquistar com este vlogmas, com este vlogmas. Se vocês souberem de dicas incríveis de como criar um vlogmas, um vlogmas de sucesso, partilhem com os vossos colegas, partilhem com os vossos seguidores, que aposto que eles vão adorar saber. Outra coisa que vocês podem fazer é sem dúvida um giveaway, um sorteio de Natal. Outra coisa que vocês podem fazer, que eu adoro, é fazer sessão fotográfica de Natal. E se vocês gostarem mesmo muito do resultado e adorarem a edição, vocês podem até ensinar os vossos seguidores a editar da mesma forma que vocês. Outra coisa que vocês podem fazer é criar um calendário de advento para os vossos seguidores. Vocês podem dar uma dica por dia, vocês podem colocar um código de desconto para uma marca com que vocês adoram trabalhar, uma por dia também. Vlogs diários e este é o original do vlog, mas é vocês mostrarem um bocadinho do vosso dia-a-dia por isso seria outra coisa, se vocês não quiserem partilhar tudo, não querem que seja algo muito pessoal vocês podem mostrar só apenas os bastidores deste desafio outra coisa e uma coisa que eu adoro é pedir ajuda aos vossos próprios seguidores eles devem saber muito melhor que nós o que é que eles querem ver por fim e para a ideia número 100 eu queria que vocês fizessem para o último, para o último post o que é que vocês aprenderam com este desafio? Se vocês conseguiram superá-lo ou não? O que é que vocês também aprenderam sobre vocês mesmos? Porque isto é um desafio que mostra muito sobre nós, sobre a nossa organização, sobre a nossa força, nossa força de vontade. E também queria que vocês partilhassem os vossos posts preferidos deste desafio todo, porque de certeza que vai haver um ou outro que vocês vão adorar, e vai-te tornar um dos posts preferidos de sempre. Por isso, seria um bom post para terminar, fazer um top 5, um top 10 deste desafio incrível. Por isso, espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo e das minhas 100 ideias. E espero que vos tenham dado motivação para vocês entrarem neste desafio. Se vocês quiserem alguns truques, algumas dicas de como criar um vlog mais sucesso, digam-me nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo.